E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos ver um novo tipo de variável aleatória. E, para isso, nós temos duas variáveis aleatórias aqui, e elas são diferentes. Mas por que são diferentes? Vamos analisar aqui cada uma delas? Essa primeira variável aleatória x aqui é o número de faces 6 depois de 12 lançamentos de um dado comum ela parece muito com uma variável aleatória binomial. E eu já estou quase certo de que ela realmente é uma variável binomial. Mas, para isso, vamos ver se ela atende os critérios de variável binomial. Para ser uma variável binomial, a primeira coisa que temos que conferir é que o resultado de cada tentativa pode ser classificado em sucesso ou fracasso. E, claro, o resultado de cada tentativa é independente do outro. Ou seja, tirar 6 na primeira tentativa não vai interferir na segunda ou na terceira tentativa. Essa realmente é uma condição bem importante. Uma outra condição é que há um número fixo de tentativas. E, nesse caso aqui, nós temos 12 tentativas. Né? E, por fim, nós devemos ter a mesma probabilidade de sucesso em cada tentativa. E, de fato, essa variável x ela atende a todos esses requisitos. Portanto, ela é uma variável aleatória binomial. Mas, claro, isso aqui nós já vimos em vídeos anteriores. Nós já conversamos a respeito de variáveis aleatórias binomiais. Mas e que tipo de variável é essa aqui? Será que a variável aleatória y ela atende a esses critérios? A variável y é o número de lançamentos até obter face 6 no dado comum. Lembrando que um dado comum ele tem apenas seis lados, tá? De fato, ela parece um pouco diferente dessa aqui, mas vamos ver aonde exatamente ela é diferente. Ela pode ser classificada em sucesso ou em fracasso, não é? Isso porque, se obtermos face 6, nós vamos ter sucesso, e, o contrário disso, nós vamos ter fracasso. Ou seja, o resultado pode ser classificado em sucesso ou fracasso. Então, esse primeiro critério é atendido. Agora, no segundo critério, será que o resultado das tentativas são independentes? Sim, o resultado de uma tentativa não vai interferir na outra. Portanto, esse critério também é atendido na variável y. E será que temos a mesma probabilidade de sucesso em cada tentativa? Sim, a probabilidade de sucesso em cada tentativa é de 1 em 6. Portanto, a probabilidade permanece constante e esse critério também é atendido. E eu pulei esse critério de propósito. Isso porque nós claramente não temos um número fixo de tentativas. Aqui nós poderíamos, por exemplo, rolar o dado 50 vezes e, mesmo assim, ainda não obter a face 6, claro. A probabilidade de não sair face 6 em 50 rolamentos de dado é muito pequena, mas ainda existe. O que eu estou dizendo é que nós não temos um número exato de tentativas para encontrar a face 6. Nós podemos ter um número mínimo de tentativas. O valor mínimo vai ser igual a 1. Isso porque podemos acertar na primeira tentativa, ou seja, você pode rolar o dado e cair face 6 na primeira tentativa. Mas qual é o valor máximo de tentativas? Pause o vídeo e tente pensar a respeito disso. Se você pensou a respeito disso, eu quero te dizer que não tem um valor máximo. Você pode jogar o dado 1 bilhão de vezes e, mesmo assim, ainda não ter encontrado a face 6. Claro, isso tem uma probabilidade muito pequena, mas pode acontecer. Portanto, essa variável aqui, ela atende o critério de que o resultado pode ser classificado em sucesso ou em fracasso, ela tem o resultado das tentativas são independentes, ela tem a mesma probabilidade de sucesso em cada tentativa, mas nós não temos um número fixo de tentativas. Basicamente, nela você deve se perguntar quantas tentativas até obter o sucesso? Já na variável binomial, você deve se perguntar quantos sucessos obter em um número finito de tentativas. Portanto, se todas essas condições estão sendo atendidas, nós temos uma variável aleatória binomial. Mas se somente essas três condições aqui estão sendo atendidas, o que queremos saber é quantas tentativas até obter o sucesso. E esse tipo de variável é o que chamamos de variável aleatória e geométrica. E, claro, nos próximos vídeos, nós vamos entender o porquê de ser uma variável aleatória geométrica, porque seu crescimento é geométrico. Mas, claro, nós vamos ver isso em outros vídeos. E, claro, eu não falei o porquê disso aqui ser chamado de variável aleatória binomial. Mas só para você ter uma ideia, pense na probabilidade dos resultados diferentes. E que, nesse cálculo, você vai ter coisas chamadas de coeficientes binomiais. Tudo isso vem da combinatória. Lá, nós vemos triângulo de Pascal e coisas do tipo. É por isso que recebe o nome de binomial. Mas isso nós vemos com mais calma para os próximos vídeos. O que devemos nos concentrar aqui é em reconhecer a diferença entre os dois. E eu espero que essa aula tenha te ajudado, e até a próxima, pessoal!